Olá! Esta semana trazemos mais uma edição 74. Começamos por publicar a quarta parte da série a Anatomia de um Homicídio, a Investigação Criminal. Depois do assassinato de José Carvalho, seguiu-se uma madrugada duradoura. Levou pouco mais de 24 horas para que a Polícia Judiciária identificasse o um culpado. Neste capítulo, Ricardo Cabral Fernandes e João Biscaia respondem-nos a questões como quais as pistas que a PJ seguiu, que provas reuniu e como chegou tão depressa ao um culpado do homicídio. Já nos ensaios Riqueiro a falas de realidades que estão cada vez mais próximas dos jornalistas. A precariedade, a barreira na autonomia editorial e dificuldades em idealizar visões positivas para um futuro. Nas crónicas temos Filipe Vargas com a rubrica Nim e ainda o texto desta semana dos outras de bicicletas assinada por João Rodrigues. Desejo-vos boas leituras. Não se esqueçam de subscrever o 74. Obrigada.